cheiro de urina e fezes numa delegacia com delegacia que cai o teto na cabeça de qualquer cidadão, a gente chega numa delegacia, a gente é maltratado, não é? já vê a estrutura da delegacia não é uma estrutura acolhedora se a gente vai numa delegacia, não é pra comemorar nada, é porque a gente já tá numa situação extremamente é, de estresse, ou fomos vítimas de alguma coisa, de alguma situação, que é uma situação já adversa, aí a gente chega lá, fica 10 horas esperando pra fazer um BO, não tem policial pra te atender as instalações são insalubres. Então o governo está pensando o quê? Com a população? O que, que o governo pensa de, ao tratar a, a população dessa forma? Então é algo assim que é, não, não, não dá para compreender. E quando a gente vê propagandas maravilhosas mostrando que a polícia é maravilhosa e é. Mas graças a alguns policiais, inclusive seu primo Hussein, maravilhoso, uhum. em menos de 24 horas ele identificou o criminoso que estava praticando o crime as de ameaças, contra é, você. as ameaças de morte, de estupro, de esquartejamento. Seu é, primo vamos em menos de 24 horas. Vamos falar sobre isso que eu cheguei aqui e falei: "Ah, meu primo te mandou um beijo, né, que ele é policial também." Sim. O dela, quem que é seu primo? Eu falei: "O Hussein." Dela: "Meu Deus, é, não só seu primo, mas ele, ele que fechou o meu caso, Sim. né, de, de stalking." Como Sim. foi isso? Porque ela é... foi ameaçada de ser decapitada, de ser Estuprante. Estuprada e, estuprada e morta. morta. Conta... É. Foi esse ano, é muito recente, Foi esse né? ano, foi esse ano. É... Est... a minhas redes sociais são abertas. É... Eu tenho os canais também para poder falar pra, pra... com todas as pessoas. Tanto o site, a, a minha rede social, o Facebook, Instagram, etc. Tudo aberto. Só que eu não vejo as mensagens, né? De forma direta eu não vejo. Algumas mensagens eu não vejo. E quando eu, eu estava no sindicato dos delegados lá no sindicato, uma secretária recebe uma, aí, uma ligação e ela é acha muito a estranha delegada. a ligação. Até ela fala: "Doutora, tem uma situação muito estranha que eu posso passar para você". Que eu falei: "O que, que é? Que tem uma pessoa querendo ser sindicalizado, só que, que ele não é delegado linda, e ele aí. começou a falar umas coisas meio viajando e Sim, tal. Simplista. Ou seja, ele ligou para o sindicato". Até... Aí eu fui Porque falar com ele. É aí eu falei assim: você oi, você quer o quê? Com fui fui com começar a perguntar. Pessoas, aí aí, aí enfim, quando ele logo, fala assim: ah, eu quero, tá ser, eu quero ser sindicalizado, como é que eu faço? Eu quero ser policial. Falei assim: olha, você tem que prestar concurso e ser delegado. Aí ele fala: você não viu as mensagens que eu te mandei? Você não responde? Quando ele falou isso, eu já vi que era alguma coisa estranha. Já desliguei o telefone, fui ver em todas as redes sociais quais eram as mensagens. Aí eu vi. Desde novembro. Ou seja, já fazia um tempo que ele me mandava mensagem. Mas assim, muitas mensagens. No Instagram? Muitas. No Facebook. No Facebook. Mas muitas, muitas, muitas. E o meu marido também é policial. Meu marido conhece o, o Hussein. Aí falou, já sei quem é a melhor pessoa. Lá nos crimes cibernéticos, né, na delegacia especializada. Do DEIC. Aí vamos, vamos já falar. A gente foi... Que Stolkin foi configurado como crime, né? Só que esse ano. no meu caso não era. Ainda foi não config... tinha sido? Não, foi dia 1 de abril, dia 2 de abril, alguma coisa assim. Foi promulgada a lei e no meu caso foi anterior, foi em fevereiro. Uhum. E nisso a polícia de forma muito eficaz... Aí eu parabenizo o Hussein, na, na pessoa do Hussein. Beijo, Hussein. É... E ele nem me contou isso. Pra ver, ele foi quem é assim, bom, humilde, né? Quem é não bom, precisa falar. Não fala, ele é reconhecido. Exato. Ele é reconhecido. Um dos grandes talentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. É, também presidido pela doutora Maiara, tem o diretor, doutor Gaetano Virgini, maravilhosos. E ali, rapidamente, a gente, é, eles identificaram é, tanto a residência como endereço, a pessoa acha que internet você fica de forma anônima não fica, você tem muito rastro ali na internet, já identificou de pronto só que eu me deparei com um probleminha um probleminha hum. que antes fazendo parte do sistema de justiça criminal como delegada de polícia eu não podia perceber como vítima, eu vi as mazelas do sistema de, justi de justiça criminal. A polícia civil de forma muito eficaz em menos de 24 horas identificou. Relatou toda aquela situação para um mandado de busca na casa é, deste criminoso, porque inclusive foto de arma e de foi ele, ele mandava nessas mensagens. Nossa. E aí a gente teve que esperar um mês, dois meses, três meses, até o Poder Judiciário uh, deferir a ordem. Porque a gente não pode atuar fora do Estado Democrático de Direito claro. e é, essa é lutar que seja assim. Pra gente preservar uma democracia, a gente tem que agir de acordo com a legalidade. Então a gente não poderia ir na casa sabendo tudo desse criminoso sem uma ordem judicial. Sim. Mandado de busca e apreensão. Somente indo para um programa de televisão puxando a orelha do Poder Judiciário falando que se eu que tenho completa noção do sistema de justiça criminal, estou como vítima e tenho que ficar três meses aguardando o um mandado de busca e apreensão, imagina as vítimas como estão desprotegidas. De violência doméstica, as vítimas, mulheres de qualquer crime, até homens, mas assim, crimes de ameaça, qualquer outro tipo de crime. Uhum. É... Se não tem o aparato do sistema de justiça. Você ficou três meses ali vulnerável. É, digamos que assim, eu não sou uma vítima, eu não sou uma vítima comum. Sim. Vulnerável. É, eu não, Como não colocaria, alguma outra pessoa. Né? Eu, não colocaria, é, eu não colocaria que eu sou vulnerável. Eu não me, não me considero vulnerável. Uhum. Mas eu alterei sim a minha rotina. Tive que ficar 24 horas alerta e ninguém consegue ficar 24 horas alerta. Toda vez é, é, realmente é, é cada